galera, tô aqui com o Maikito, a gente tá terminando de montar a pista de Hot Wheels pra fazer os saltos na piscina de Jelly Bath. Fala aí, Marco. Baby, baby! A gente já começou a montar a pista, ó, ela vai sair daqui, vai descer por aqui, aqui eu tô pensando em colocar um propulsor, aí vai pegar um looping, vai descer por aqui, e aqui a gente vai colocar outro propulsor, que já vai ser a rampa final, pro carrinho já sair daqui e cair dentro da piscina de Jelly Bath. Nossa, esse Jelly Beth tá estranho, hein? Deixa eu ver. Ué. Qual que você tá procurando? Caminhão? Yeah, yeah. Caminhão! Tem alguns que não vai dar pra gente jogar, ó. Tipo, helicóptero, a moto, não vai dar pra testar. E esses aqui também que tem a roda muito grande, ó. Eles acabam não cabendo na pista, tá vendo? Nossa, só porque eu falei ele coube. Não, mas é bem, bem apertado mesmo. Esse aqui não entra, ó. Ó, a roda fica fora, tá vendo? Tem que ser nesse estilo aqui, ó. Carro de corrida. O do Mario acho que dá também. Esse rebaixadão também, ó. Esse aqui vai perfect. Esse aqui também. O carro de dinossauro também. O Corvette, ó. Vixe, olha o Corvette, Marcos. Olha esse Corvette. Olha esse Corvette. <risos> O vencedor. Vixi. O Nick passou também. Agora é o Corvette, hein? E essa picape? Será que ela vai? Será que ela vai? Capotou. Outra picape. Uh! O é agora, ó. Perdeu. Agora o Vampira. Vamos tentar o Vampira. Hum. Até agora o Nitro e o Hightech estão ganhando. Foram os que passaram a piscina. O Marcos estava tá controlando, né Marcos? Tudo ok por aí? Bom. Agora vai o Ford Ferlin Atento. Vixe! Ele passou, meu Deus, e ele entrou na piscina, moleque doido! O Ford Fairlane é o grande campeão até agora, eu vou deixar ele aqui secando. Aqui a gente tem outro high-tech missile. vamos dar a segunda chance pra ele, 3, 2, 1, já! Ixi, parou no looping, todo mundo tá parando no looping, agora é a vez do Mario. Nossa, esse Mario é muito ruim. E o caminhão, Marcos, será que o caminhão consegue? Tem que. Já! Ui! computador de grama moleque doido ninguém dava nada para ele ele conseguiu esse helicóptero será que ele voa Vamos lá vixi faltam só, só dois marcos só dois é agora Os únicos dois que conseguiram passar foi o cortador de grama e o Ford Fairlane, que foram os dois que caíram na piscina, então a gente vai tirar o tirateima, né Marcos? Tira-teima! Ah, a gente podia tirar o tira tirateima também desses dois que passaram a piscina, né? A gente tira o tirateima desses dois primeiro e depois a gente tira o tira tirateima dos campeões. Já! Eita, moleque! Agora ele conseguiu! Mais um campeão, vamos deixar ele aqui de lado, pra depois por tirar a teima. E agora falta o Nitro. Será que o Nitro consegue? E... Já! Nossa, moleque! Quatro campeões para a final, agora o bicho vai pegar, moleque doido. Olha quem foi para a final, High Tech Missile, Nitro Tailgator. Ford Fairlane, e cortador de grama. Agora é hora do tirateima, Marcos. Quem você acha que vai ganhar? O cortador de grama, né? Lógico. Vamos começar pelo high-tech, vai! 3, 2, 1, já! Nossa, moleque! Ele é muito bom, velho, não tem pra ninguém o high-tech, vou deixar ele aqui separado. E vamos pro uma que faltam esses três. Vamos pro Ford Fairlane. O contador é de grama a gente vai deixar pro final. Vamos ver se ele consegue. É agora. Já! E... Ford Fairlane capotou no em Marcos. Tá fora. Fala, fora! Ford Fairlane tá fora, agora a gente vai tentar o Nitro Tail Gator. Três, dois, um. Já! E o Nitro também tá fora. O Nitro tá fora, tá? Não. Fala, tchau. Tchau. E sobrou Não. o cortador de grama agora. 3, 2, um, já. E olha onde ele parou. Ficou com uma roda para dentro e tá outra para fora. O cortador de grama tá fora também. Vou deixar ele aqui do lado. O campeão por agora é o High Tech missile. Ninguém dava nada pro coitado e foi o campeão. Olha aí, ó. Só que o Marcos estava com um caminhão de gasolina na mão, que eu não tinha visto, então a gente vai dar uma chance pro caminhão de gasolina, ver se ele consegue derrotar o High Tech Missile. 3, 2, 1, já! Vixe! A gente achou que o high Tech era campeão, mas como vocês podem ver, vai rolar mais um tira-teima entre o caminhão de gasolina e o Hitec seu. Então bora jogar eles de novo. É agora, hein? É o tira-teima, hein? É a vez do high Tech. No 3, 2, 1, já! Vixe, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, o high-tech vai continuar em primeiro lugar. O caminho de gasolina já tá tremendo na base, eu acho que ele tá muito nervoso, mas ele vai tentar mesmo assim. Vamos lá: 3, 2, 1. Já! Vixe! E agora, o que a gente faz com os dois? Vamos outro tirateima? Vamos tentar outro tirateima, só que dessa vez a gente vai fazer assim, ó. Quem chegar mais longe ganha. Mesmo que os dois entrem na piscina, o que chegar mais longe vai levar o grande prêmio, que é nada. Perdeu. O high-tech míssil capotou, tá fora da competição. E a última chance agora do caminhão de gasolina: se ele capotar, ele pode explodir, então é muita atenção nessa hora. 3, 2, 1. Já! Campeão! Eu já sabia que era o campeão, por isso que eu tava segurando ele. Um beijo, um abraço.